Isso aqui é uma demonstração inequívoca de como a rua do Cresce Avelino, nas proximidades aqui da Caixa Econômica e também do supermercado Cardoso, virou a verdadeira terra de ninguém. Olha só, um carro parado, no meio da rua, enquanto esse camarada aí vai fazer sei lá o que no, no supermercado. Deixa o carro parado no meio da rua. Olha a placa aí para você anotar, viu? Esse grande profissional Enquanto isso, você que tem N ocupações e obrigações Tem que ficar esperando um malandro desse Resolver os problemas dele com o carro Estacionado no meio da rua Vê se pode, isso é aqui em Altos, tá? Não vai é passar não A quantidade de carros esperando pelo engraçadinho ali, ó. Tá vendo? Como é viver numa terra sem lei.